Oi, gente, o Fundo do Baú está de volta, agora na versão quarentena. É o Fundo do Baú em casa, para comemorar os três anos do canal Luciana Liviero. De presente, você já pode deixar aí o seu like para mim, deixar aqui nos seus nos comentários o seu parabéns e também, claro, se ainda não é inscrito, se inscrever no canal e contar para os amigos. Para abrir essa temporada, eu tenho a grande alegria de entrevistar agora a atriz Fafi Siqueira. Fafi, quanto tempo eu demorei para conseguir no fundo do baú? Muito obrigada, bem-vinda. Sabe o que é? Eu moro aqui, nesse apartamento, agora há 17 anos, e eu, eu, tava, eu viajo muito. E aí eu sempre falava: puxa, mas eu tenho coisas interessantes, eu não sabia onde estava. E você teve Agora... uma reforma também no meio da história, né? Você teve uma reforma aí no apartamento. Sim, eu exatamente, eu reformei meu apartamento inteiro e aí fui botando as coisas dentro de caixa, jogando, jogando, jogando, jogando. Agora eu abri as caixas e encontrei coisas que eu é, guardei por muitos e muitos anos e não vou jamais me desfazer dessas coisas. Que bacana! Você é de guardar coisas ou não, Fafi? Sim. É. Sim. É, sou, sou. Eu tinha uma, uma, uma coleção enorme de pequenas coleções. Com, com de boneca, coleção de... de, de a, aqueles papéis que as pessoas, os, os hotéis penduram para dizer arrume o quarto ou não, arrume o quarto. Eu tinha uma coleção daquilo. Eu tinha uns 300, eu viajo muito. Eu tinha coleção de CDs, eu tinha a coleção de caixas de música. É, eu, muita coisa, eu me desfiz, óculos, eu tive uma época, eu tinha... Quase 200 óculos. Nossa! Mas agora, eu acho que com a idade a gente vai enchendo um pouco o saco. Vai desapegando, né? É, vai é. desapegando, sabia? Eu vou dar tanta coisa minha agora, tanta coisa que eu separei para as minhas amigas que fazem bazar, eu vou dar, eu tenho coisas que eu nunca usei. Você aproveitou esse período da quarentena para ver o que, que você tem, para fazer essa, esse desapego aí. Foi, exatamente, aproveitou, ah, é é, espiritualmente foi, foi, foi muito, é, foi um, é, está sendo um período de muito aprendizado, né? muito aprendizado. Eu Bom, é, eu não sei se você sabe, mas uh, na sua descrição do Wikipédia, está é, lá que você é Atriz, humorista, imitadora, cantora, compositora e produtora. Óbvio que você sabe que você é tudo isso. Eu não sei se falta alguma coisa. E me chamou a atenção também o seu nome, Fátima de Figueiredo. Quero saber de onde surgiu Fafi Siqueira. Fafi é meu apelido desde criança porque eu sou de uma família portuguesa e estudava, num, morava num lugar que tinha muitos portugueses e um colégio que tinha muita menina portuguesa. E tinha assim, tinham quatro Fátimas, Fa, uma chamava Fafá, a outra Fatinha, a outra, é, sei lá o que eles chamavam ela, e aí uma amiga minha falou, pô, Fafi, Fátima Figueiredo, Fafi, poxa, pronto, você vai ser Fafi. Eu deixei pra lá porque eu era meio encantada com essa menina, porque a mãe dela era cantora de ópera. Eu achava isso, Lu. Eu achava isso o máximo. Se tu quer saber, ela era um pouco desprezada porque ela é muito gorda. É, aí, a gente... tá. E aí ela deu esse nome, Fafi. E aí ficou Fafi, Fafi, Fafi, Fafi. Quando eu comecei a... a... Quando eu entrei, fui gravar um disco, o meu primeiro disco foi em 1974, que eu eu, eu, eu botei Fafi, só Fafi. E aí, quando eu entrei para o teatro, eu achei que Fafi não era nome de atriz. Você não vê uma atriz chamada é, Marília, não, é Marília Pera, né? É, você não vê uma... uma, uma é Natália, Natália tinha, tinha que ter um sobrenome, mas Fafi Figueiredo era ruim. Meu nome é só esse, Fátima de Figueiredo. Aí, os estudos de únicos e numeralógicos e tarôs, não sei quê. Aí botaram siqueira e eu achei legal, ficou. Nossa, e deu certo, né? É. Tem que ligar essa pessoa aí, porque deu super certo. E olha, então muita gente, você falou, você começou como cantora, é, é, eu acho que talvez o pessoal de hoje em dia mais jovem te conheça mais como esse lado de, de atriz, de apresentadora, óbvio que você teve a participação também no programa da Globo cantando ali, as pessoas puderam conhecer esse seu lado, que na verdade foi onde tudo começou, né? É, foi onde tudo começou, mas, mas realmente as pessoas não sabiam que eu, que eu cantava. Eu, eu, eu cantava, não sabiam que eu cantava, porque eu, eu, eu, eu resolvi que eu não queria fazer da minha primeira opção ser cantora. Era uma época muito difícil, para mulher botar guitarra e tocar rock and roll. Eu era uma roqueira, eu, eu, eu, eu, eu queria pendurar a guitarra no pescoço e sair tocando, entendeu? Eu queria tocar, tocar, tocar, tocar, tocar, tocar guitarra, eu queria tocar guitarra. E aí, é, eu fiz, se você quer saber, nos anos 70, uns três testes para ser a Kruner, né, para ser a, a, a, a voz solo, de várias bandas da Tijuca, que era onde tinha a grande concentração, era Jorge Benjó, Tim Maia, era, a gente vê a geração depois. Então, tinha muitas bandas, em todas... Eu passei e tive que escutar o seguinte. A gente adorou você. Você é performática, você canta bem, você toca guitarra legal, mas você é mulher. Não tem mulher tocando guitarra, Fafi. Aí eu falava quem? O que eu falava? Eu falei, tem sim, tem a Rita Lee. Aí mandaram a Rita Lee embora do Buda Banda. <risos> Era do meu ah, era a maior te... Uma de rock do Brasil, é. da Latina, e, assim, respeitada no planeta inteiro, foi mandada embora da banda dela porque que eu... Já tá. É. Aí, cara, eu fui me desencantando, desencantando, mas fiz muito festival, fiz festival da Globo, é, novinha, de vez em quando eles soltam isso cantando, fiz muita coisa cantando, gravei com muita gente, gravei música minha com a Joana, com o Sandy Júnior, com o Xuxa, com o Alcione... Um com... Né? Que demais, né? Sim. Eu não sabia desse é. tamanho de compositora, muito bacana. E olha, tudo isso que a gente está falando tem a ver com a sua primeira recordação que você separou aí para a gente, o primeiro objeto que é. você guarda e não joga fora de jeito nenhum, eu queria que você mostrasse para a gente. Olha, é essa garrafa aqui, temática, essa garrafa temática. Olha lá, É uma garrafa do Rock in Rio 2011. 2011 foi um ano muito maneiro para mim, porque foi o ano que eu fiz um dos maiores musicais é, brasileiros, chamado As Bruxas deste Week. Pra você tem ideia, eram 70 pessoas em cena. Porque as meninas voavam até... Não voava só naquele, esse voo de, de teatro pendurada, não. Elas voavam, era uma máquina que rodava elas para o teatro. Elas iam lá em cima e voltavam. Era, era muito assim, muitos muito fogos. Aí tinha uns 10 bombeiros. Era uma merda da merda da merda. E aí teve o Rock in Rio nessa época. E o um pessoal jovem, né? o pessoal jovem do eleito. Ah, é A peça era aqui em São Paulo, tá, gente? Aí o Rock em Rio, vamos pro Rock and Rio. Aí eu falei, eu, eu também vou, imagina. Eu, nove anos atrás, Por é, achei que ia pro Rock em Rio. Comprei o ingresso pro Rock in Rio. Cara, eu fazia seis sessões. Era uma peça que durava três horas. E eu comecei a gravar Dercy. Gra Dercy, a Dercy. a minissérie da Dercy. Eu falei, eu não vou aguentar. Aí eu para pro meu amigo, dei para um amigo ele foi já tudo pago até tudo ele foi ele, ele ele adorou ele foi e aí ele falou cara me agradeceu depois chorando falou assim mas eu trouxe um presente para você, oh, que você... É incrível. então você é uma... foi <risos> tem mil fizeram mil dessas tem mil garrafas dessas só é... uma, garrafa é de... um, uma garrafa de água né mesmo uma garrafa de água uma garrafa de água que eu uso quando vou fazer ginástica, quando eu vou para academia, eu, eu boto nela. Boto aqui a minha. Você guarda uma garrafa do Rock in Rio de um show é. que nunca foi. Um show que eu nunca fui. Um show que eu nunca fui. Então se desfaz dela, né? E tem que Não, não se desfaz dela. Foi 2011, 2011, isso. Muito foi bacana, Fabi. Muito bacana. O que mais você separou para a gente aí de, de objetos seus de recordação? Esse Ó, é o que Eu achado. É que... Quer ver? É muito maneiro isso. Você abre. E ele dá uma reboladinha. Que graça, Ele faz a, a, o jeitinho que ele andava. Que lindo claro. essa caixinha. É, é muito lindo essa caixa. Você falou que tinha uma coleção, né? Só sobrou eu essa. Eu tenho algumas ainda, tenho algumas ainda. E são caixas diferentes, não são caixas é, que abre, tem a bailarina, não. São caixas é, mais bonitas, são mais bonitas. E essa aqui foi especial. Foi especial porque foi o André Júnior, que era meu. Era um ator que fazia meu filho numa novela chamada Zazar. Foi uma novela. Tanto, teve tanto sucesso que ela teve que ser é, pro, pro, prolongada prolongada é. ela teve que ser prolongada ela durou um ano no ar Nossa. um ano no ar e fazia ó, era a Fernanda Montenegro vi, ó, era esse lá vem a, a, a, a, a, a, a, a, que era a Rita Lee que cantava era um luxo gente Fernando tinha sete filhos. Os sete filhos eram o Cécio Tirê, a Fafi, o Antônio Calone, a Júlia Lemert, o Alexandre Borges, a Vanessa Lóis e a Raquel Vipani. Nós éramos sete. Tipo uma rebelde E a Fernanda, ela era filha legítima de Santos Dumont. Ela é uma filha que Santos Dumont teve e que, que, que descobriram que ela era a filha de Santos Dumont. Então, ela se chamava Zazá E ela inventou um avião. Cara, era eu muito louca. Era muito louca. Ela inventou o avião. Foi um grande, um grande, um grande, um grande sucesso. E, essa, e, o, e o menino que fazia meu filho, ele, ele, ele... Foi a primeira vez que eu senti realmente essa coisa maternal. É, ele, ele me deu essa caixa de música, porque ele sabia que eu gostava de caixa de música. E no dia do meu aniversário, todo mundo me deu um presente normal, né? CD, ganhei, ganhei livro, ganhei é, e-sharp, ganhei blusa. Porra, o garoto veio com a caixa de música do Chaplin, que é linda. Então, essa eu vou levar comigo para o túmulo, sabe? Eu gosto de brinquedo, sabe, Lu? Essa, você vê tudo o meu brinquedo. Eu gosto de brinquedo. Na minha casa tem brinquedo. Eu tenho um telefone que eu comprei, um para mim e um para o um Jorge Fernando, que é um Elvis Presley, acho que está até aqui. Isso aqui é um telefone. Isso aqui é um telefone. Alô, como vai? Eu gosto de brinquedos. Que bacana. Funciona ainda o Elvis? Funciona. Eu, eu, eu, eu Funciona, ele tá. Só que é o seguinte, é um esporro. Então, na hora que toca, ele dança. Ai, que demais. Ele dança assim. <risos> A do Elvis. Então, ele está rodando para cá dançando. Tá e aí... É muito alto, eixo do saco. Você vê que agora ninguém usa mais telefone de casa, né? Porque ele é muito, tudo que eu estou te mostrando é muito antigo. Sim. Dizer, é muito antigo. O, o, o, a caixinha de música é de dois, é 1996. É 1996. Ele cara. falou que era seu filho na novela. Filhos você, na vida real, não tem, né? Não teve filhos? Eu nunca pensei em ter. Nunca pensei em ter. Eu, eu tenho até nervoso, eu acho. Porque eu ia ser eu ia ser uma péssima mãe. Eu, eu, eu acho que eu não ia dar espaço para criança. Eu acho que eu ia ser. A, a, a minha mãe era assim. A minha mãe, eu fui atravessar uma rua sozinha quando eu tinha 15 anos de idade. Entendi. Eu era bem presa, porque eu fugia por isso que eu fugia muito para a rua. Então, assim. É... Ah, pensei em ter filho. E a coisa foi passando, foi passando, foi passando. E, e, e foi embora. E aí não veio mais. Agora também não é mais. Não Tudo, mais bem, né? é. Tudo bem, né? Tudo bem. Me diz uma coisa, você já falou então do seu lado cantora, roqueira, do seu lado compositora, do seu lado uh, uh, atriz, né? Uh, você tem uma preferência por algum deles? O que, que você gosta mais de fazer? O que você fica mais à vontade fazendo? Pela primeira vez eu vou responder essa pergunta depois de passar 40 dias dentro deste apartamento trancafiado. Eu sempre falei assim, que o meu link maior com Deus era a música, né? Eu me sentia, eu me sentia um Deus fazendo música. Só que eu, eu vou ser, sincera, eu tinha uma decepção tão grande, tão grande com música, porque se eu tiver que fazer uma música, você vai me encomendar uma música, eu vou fazer. Agora, eu sentar para compor uma música, eu não tenho mais saco, eu, eu não tenho mais inspiração, vontade. Eu acho que a gente está atravessando um problema com música muito sério, sabe? Eu acho que as músicas estão muito chatas, eu acho que as músicas estão muito pobres. Estão muito sofridas. É, estão muito pobres. Não, estão muito o quê? Sofrida, estou falando do sertanejo. Não, né? não, não, não, não é isso. Não. Eu gosto do sertanejo. Tem um sertanejo que eu adoro. Quer dizer, os clássicos, eu adoro os clássicos, eu adoro. Eu, eu adoro o sertanejo, eu adoro sertanejo e sertanejo. Quando fica com aquela sanfona fiferim, fiferim, fiferim, fifirim, eu não gosto. Entendeu? Eu não gosto. Mas, quando eu digo que deixei de amar, eu gosto dessas coisas. Eu gosto desses troços. Assim, eu adoro. Então, a gente acabar Luciano, e adoro. Mas, Mas, nada com o então? Cara, eu escuto umas coisas que eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Eu acho sempre que é uma... É uma, é, é uma paródia pornográfica. As primeiras coisas que eu vi. Eu tenho vergonha de cantá-las, de cantá-las. É funk, é funk, hip hop. É... E acho que, tem... acho que tem uns sambas agora que sabe que fica uma chacoalhação chatinha. Eu vou lá em cima falar com o porteiro e ele deixou eu entrar para dizer que te amo e eu eu acho isso chato pra caramba, sabe? Entendi. E aí eu eu, aí, eu, aí eu, muito, muito tempo, no outro dia eu, fiz uma, uma, eu fiz uma canção no outro dia, porque há muito tempo que eu não fazia, eu fiz uma canção é, em homenagem a uma, a uma pessoa da minha vida, hoje em dia. E aí, ficou bonito, tá? mas não tenho vontade de fazer, não. Então, assim, eu descobri, sabe, mais que qualquer coisa, eu sou viciado em palco comigo eu gosto de palco, eu estou dizendo para você, eu queria pendurar a guitarra no pescoço e sair cantando. Sabe, às vezes meu pai falava assim, escuta, mas esse show deu quanto? Eu digo, ah, sei, pai, eu não queria nem saber, eu queria cantar, entendeu? Que foi o meu pai que falou, olha, você quer cantar? Então faz disso, porque era um hobby, para mim era um hobby. Eu não queria ser artista de, de, de, de... Ser artista, assim, eu não pensava em fama, nem criança, nem nada, eu pensava em cantar, cara. Eu queria pendurar a porra da guitarra no pescoço e cantar. Cantar, cantar, cantar. Né? E aí eu percebi que eu gostava de palco. Eu gosto de palco. Então, eu acho que, na boa, quando eu faço, e, e graças a Deus tenho feito muitos musicais em que eu posso é, cantar, eu posso fazer um drama e posso fazer uma comédia o tempo todo, quase. Sim sabe? O tempo todo quase fazendo comédia. Eu gosto desses, gosto muito de... de então, assim, quando eu estou podendo fazer isso, esse é o favorito. Esse é o, fa é o trabalho favorito. Palco, cantando, musical, favorito. Mas gosto de fazer outras coisas também. Só pode de apresentar, não gosto de apresentar. Não de apresentar ah, que é, acho... é, não, acho chato. Acho... É, né, Fafim, você tem papéis, assim, é... são icônicos, né? É... Realmente que a gente pensa na pessoa, a gente pensa no, no perso, no, no, na, na figura original e, e relaciona imediatamente com você, personagem. Né? E eu estou falando, é, por exemplo, do Roberto Carlos, eu estou falando da, da Dercy Gonçalves, eu estou falando do, do... Que, aliás, tem a ver com o seu próximo objeto que você já tinha me mostrado, o é. Elias. Então, a gente vê... Essas pessoas, a gente lembra imediatamente de você. Que coisa maravilhosa, né? Essa sua, essa sua capacidade de imitar mesmo esses personagens e figuras tão distintas uma da outra. É, é, é, esse é um lado bem inspiração, sabe, Lu? É, é, é, é uma coisa de inspiração mesmo. Porque eu até dei uma parada com é, a coisa do imitar. Eu parei. Teve uma época que eu enchi o saco e falei, não quero mais imitar ninguém. É, quer dizer, imitar sim, de trabalhar, porque é um trabalho sério. Eu estava conversando com o coca a gente fez uma, um programa é, agora, o último, o último Altas Horas, a gente fez junto. Uh -huh. é, a galera da nova escolinha com a, com a antiga escolinha. E aí eu estava conversando com ele é, é, é, essa coisa da imitação, porque ele fez uma imitação da Regina Duarte agora. É, ele, ele tem um programa de show que ele imita, né? É. E ele, ele, ele fala, porra, mas eu preciso de caracterização. foi eu também, cara. Eu não consigo fazer o que esses meninos fazem de voz. Eu não faço a voz do Roberto, cara. Eu faço o Roberto, cara. Eu não faço a Eu faço desse Aí eu dei uma parada porque... É, me dava muito trabalho, eu queria fazer uma Anitta, eu ia fazer uma Anitta e um Elvis Presley. Que Pode, ser até que eu faça. Pode ser até que eu faça. A Anitta e o Elvis Presley. Tomara! <risos> então, assim, eu gosto muito disso também. Eu acho que é o que mais me, me, me, me, me satisfaz mesmo. É, é, é mesmo é a comédia mesmo, é a comédia. É a tua cara, é a tua cara. É. E eu queria que você mostrasse, então, para a gente esse objeto, esse último objeto que você uh, separou para nos mostrar, então. Tá, ó. É um boné. É um boné grande porque é, foi o último boné da última temporada que o Ronald Golias fez na Praça Nossa. É um boné que ele usava. Ele usava. E a, a mulher dele, a viúva dele... A viúva dele foi fazer, foi assistir um show meu, com a filha, a Paula, e falou, Fafi, eu trouxe... A gente não sabia o que a gente ia fazer, como a gente tem vários. Esse aqui foi o que ele usou esse ano inteiro, lá na Praça Nossa. Que legal. o Ronaldo de que... Golias. Aí eu guardo como se fosse, assim, o Oscar, né? O Oscar. O presente que a viúva e a filha então do ele que deram para você, né? Exatamente, foi o último boneco que ele usou na última na última temporada que ele fez. O oh, crânio! Escuta agora. Uau! Oh. Fala a mãe que eu sou aqui na lua. <risos> e yeah, fazendo uma homenagem aqui para o meu pai, Ronaldo de É isso, gente. Ó, fica em casa, hein? Se tranca, rapaz. Esse, é, ó, esse vírus é um vírus muito ruim. Tchau! Maravilhosa, que saudade, né? Ele era é. fenomenal, né, Fafi? É. E que triste, que acho que muita gente dessa nova geração não conhece, né? Não, ele é um Chaplin, né? Ele realmente é do Chaplin brasileiro. Então a gente fala assim, ah, porque o Chico. Eu digo, não, não, gente, olha só. O Chico é outra história. O Chico é único, o Chico Aní. O Chico é é único, né? É um, é um, é um ET. É, é. era que tipo tevez, chagall, logo muitos personagens, né, centenas, né? Parece é um é, é, o, é o, maior, o ator que mais personagens tem no planeta e, e de sucesso, personagens de sucesso. Então assim, o o Golias, ele não tinha muitos personagens, ele tinha dois ou três como o Chaplin e o barato dele é exatamente assim essa essa coisa chapliniana de movimentos, né? E aí, muita gente, mas muita gente, muita gente, muita gente. Eu já vi muito o seguinte, duas gerações, às vezes até três, tá? Às vezes até três gerações, é, que foram me ver, por exemplo, num, num, num lindo show que eu fiz agora com o Maurício de Souza, ano passado, foi com a turma da Mônica, né? Eu, eu fazia, o Maurício de Souza me convidou para fazer uma avó, que é a avó do sítio, que nunca tinha sido saído do papel. Uhum. Então, eu, eu fui lá e fiz a avó. Tinha horas que as crianças riam muito e que o diretor falava assim, Fafi, você está cara do Golias. Aí eu falava, não, cara, eu não estou evitando o Golias, eu sou o Golias. <risos> falavam, oh, tá... o Golias. E as crianças falavam, o Golias e as crianças falavam, mas você não lembra, mais adultos, crianças dão assim, tipo, meninos de 15, 16 anos, Aí falava, é, mãe, eu, eu não sei se essa mulher parece com Golias ou não, mas ela é muito engraçada quando ela faz isso. Então, assim, é uma coisa já dele mesmo, eu faço sem querer. Sim, eu faço sem querer. sim, por, por admiração, né? Bom, para a gente encerrar, falamos bastante de passado, muito bom conhecer parte da sua história, né? de coisas que são importantes para você, de uma trajetória tão rica que você tem. E futuro? É, você tá, tá, Estamos todos aí incubando coisas nessa quarentena. Você quer sair e fazer o quê profissionalmente? Eu, eu vou sair e já vou fazer. Eu ia fazer e a gente não cancelou. Foi adiado por conta disso. Eu vou fazer um filme na, na Rede Brasil com o, o Ronaldo Janequini e a Adrika Moraes e vou fazer a nova temporada do Cilada do Bruno Bazeu. Eu e você a mãe dele. Ele agora vai ter uma mãe. Que e mãe. é legal, né? E aí assim, vamos, estamos editando também um filme que já fizemos, mas que esse ano ele vai ser editado, que é, e vamos fazer o lançamento, nos comprometemos de fazer o lançamento. É um filme com a Cacau Protásio. E o, e o Rafael Portugal. Esse Sim. maluco agora do. Agora, agora no Big. Yeah. Não, não, eu faço mãe dele, a mãe dele. E adoro, adoro ser mãe desses stand-ups todos. É uma dona, né? E temos outro filme que vai ser lançado também, que é, que, que é com Mariana Xavier, com a. O outro também sucesso para caramba, meu Deus! O Rafael Cortez. Uhum. Rafael Cortez é O Rafael Cortez, que ano, enfim. E olha, eu, eu não estou incubando nada aqui não. O que está me, me, me, me guiando um pouco para eu fazer alguma? Como eu já, como eu, graças a Deus, graças a Deus, já tenho todas essas coisas programadas para fazer. É, eu tô, estou tô olhando um pouquinho essa, esse lado musical. De... Sei lá. De, eu tô vendo as pessoas. Eu sou muito, eu sou, eu sou muito rígida com música, sabe? Tudo tem que ser muito perfeito, muito legal. Eu tenho visto as pessoas pegarem o violão, começar a tocar, falar, falar, falar. Olha, ah, quer saber? Eu vou fazer. Inclusive, vou fazer uma... Semana que vem. Fazer uma live com a Sandra de Sá. Aí vamos o carro de hoje. Que máximo! Nossa, espero ansiosa por tudo isso aí, bastante coisa acontecendo, que bom, fico feliz, bom para todos nós, que vamos ter o prazer de ver o seu talento, Fafi. Obrigada por participar do Fundo do Baú, que alegria ter você aqui comigo, mostrando a sua história, a sua vida, espero poder te encontrar pessoalmente logo, para a gente poder se abraçar e comemorar a vida, obrigada. Não. Obrigado você, um beijo para você e seu público, viu? Beijo. Beijo. Fica em casa. Fique em casa. Gente, então é isso. Que delícia, Fafi Siqueira, aqui no fundo do baú. E esse foi só o primeiro programa dessa temporada em casa. Temporada na quarentena. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com os amigos, super importante para mais gente conhecer o canal. E se por um acaso você caiu aqui de paraquedas... Se inscreve, vai, o canal tá fazendo três anos, merece esse presente. Beijo, até o próximo Fundo do Baú.